Neste vídeo quero-te falar sobre a importância dos mídias nos nossos investimentos. Se realmente nós devemos observar o que eles estão constantemente a dizer, diariamente, ou simplesmente deveríamos era desligar a televisão, desligar os jornais online, desligar os jornais físicos e, enfim, concentrarmos nos no que é necessário que é a parte de análise das empresas. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porquê é que eu trago este tema hoje para aqui? Eu sei que vai ser um tema quente e provavelmente do outro lado, se houver jornalistas, ouvir ouvir me vão, vão cair em cima de mim, ok? E está tudo bem, está tudo bem, estou cá para os receber e, e aceito perfeitamente a crítica livre porque é, é construtiva e, e estamos aqui é para evoluir. Mas eu quero-te dar a minha mais sincera opinião sobre o impacto dos mídias nos nossos investimentos. E até porque nós, nós temos muitas vezes certos eventos a ocorrer que os mídias ou confundem as coisas e trazem, e trazem aqui correlação onde ela não existe, ok? Onde só existe causalidade. Ou muitas vezes acontece também que acabam por deturpar <risos> ligeiramente ali a notícia de forma a, a gerar mais cliques, a gerar mais uh, publicidade e, e assim a conseguirem fazer chegar a notícia a mais pessoas e, e com isso, claro, também trazer mais receita a partir de outros meios publicitários. Temos exemplos uh, até recentes como o caso da Coca-Cola quando foi com o Cristiano Ronaldo durante o, o Mundial de 2021, quando, ou 2020, o Mundial é de 2020, mas foi realizado em 2021 devido aos motivos que já sabemos, e, e durante o Mundial, uh, houve um, um dia em que o Ronaldo afasta umas, umas garrafas de Coca-Cola para o lado, substituí-as por água, e logo logo a imprensa nacional e internacional começam a repetir a notícia com, com um efeito bola de neve, todas a dizer exatamente o mesmo, ok? É que era impressionante, quer que tu olhasses para Portugal ou para notícias no estrangeiro, o, o o título era muito semelhante uns aos outros e o corpo do texto era praticamente igual em, em todos eles. Por isso repetiram sem sequer tentar perceber qual a verdadeira razão que estava por trás daquele facto, sem tentar validar os factos. Okay? E, e na altura estavam a dizer que o Ronaldo mexeu as garrafas Coca-Cola para o lado, então por isso, por essa razão, as ações da Coca-Cola afundaram no dia. E nada mais longe da verdade, porque nós sabemos perfeitamente que as ações naqueles dias estavam a cair cerca de 1.2%, 1.27%, uma coisa assim do género. E que é um valor completamente normal de variação para as ações da Coca-Cola, como de outra empresa qualquer cotada em bolsa. Variar 1% para cima, 1% para baixo, 2% para cima, 2% para baixo, meus amigos, é o valor natural natural de qualquer dia de negociação em bolsa ok e, e a verdade é que nesse dia ainda por cima esse valor que estava a que a Coca-Cola estava a cair devia sobretudo ao desconto do dividendo porque a empresa tinha uh, declarado semana dias antes tinha declarado uma data para a, em, uh, para a emissão dos dividendos e depois assim naquele dia estado em ex-dividend. É uma data que se diz que é uma data a partir da qual se exclui o dividendo. Excluding dividend, excluding dividend, excluding dividend, ex-dividend. Tão simples quanto isto, é uma data a partir da qual nós já não temos direito ao próximo, dividendo de, de aquele dividendo daquele trimestre, ou daquele semestre, ou daquele ano em particular. Okay? Depende agora se as empresas pagam ao trimestre, ou semestre, ou ao ano. Qualquer das formas, Coca-Cola paga o trimestre e a partir daquela data as pessoas não tinham direito ao dividendo. E nessa data, normalmente, há um desconto na cotação da ação por causa das quedas. Só que, claro está que a imprensa achou, lá está, pegou numa causalidade do facto do Ronaldo ter mexido as Coca-Colas para o lado e fez disso uma correlação, como o Ronaldo mexeu as Coca-Colas para o lado as ações da Coca-Cola... <risos> não caíram para o lado, caíram mesmo para baixo e isso está completamente errado, ok? Ou mais um exemplo também, como aconteceu recentemente na, nas questões da, da Benfica-SAD com potenciais negócios mais obscuros, com investidores americanos etc, com a possibilidade da venda de 25% do capital da Benfica-SAD a um investidor americano e depois que dias depois isso uh, acabou por ser desmentido, ou seja, veio a não se verificar essa, essa venda dos 25% da SAD, as ações da do, do Benfica SAD começam a cair, a derrapar rapidamente em bolsa, e o que é que alguns mídias fazem aqui em Portugal? Dizem que o sorteio da Champions, não é? o Benfica calhou com o clube, já, já não me lembro qual, mas uh, o, o sorteio da Champions foi negativo para o Benfica e por isso as ações da Benfica-SAD caem 16%. uma coisa que eu valho. e A sério, a sério, nada mais errado, ok? Uh, porque a verdade é que as ações caem naqueles dias, Precisamente porque o negócio foi por água abaixo, ou um negócio que supostamente ia para um americano que estava disposto a dar 8 euros por ação, de repente uh, isso não, não vai para a frente e por isso as ações corrigem, é natural, ok? E como está a ver, os mídias não estão aqui para nos informar, não estão aqui para nos servir do ponto de vista de investimento, estão aqui para nos entreter do ponto de vista de investimento e é muito importante nós fazemos estas diferenças entre o que é o entretenimento e o que é o real investimento e é isso que eu quero que tu faças que consigas discernir bem que consigas separar bem as águas e perceber o que é que não passa de entretenimento para leigos para que as pessoas andem uh, à, às aranhas à, à espera de ver o que é que vai acontecer a seguir no mercado de ações e sim o que é que realmente é informativo e o que é que realmente tem impacto nos nossos investimentos. E posso-te dizer que 99,9%, vou repetir, 99,9% da informação que os mídias passam cá para fora é ruído. É puro ruído. Não impacta rigorosamente nada nos negócios, não impacta rigorosamente nada nos investimentos de quem tem a mentalidade correta, de quem está focado no longo prazo, de quem está à procura dos bons negócios em bolsa. É isso que é importante e, por isso, com mensagem final, quero-te dizer aqui que é importante que desligues os mídias se te sentires a influenciar por, por o que eles vão dizendo diariamente e aconselho-te mesmo a isto, a fazeres o chama, a chamada limpeza de, dos mídias, a limpeza da televisão, dos jornais de notícias, de etc. Desliga-te sete dias, pelo menos sete dias faz isso e tu vais ver como a tua vida vai mudar radicalmente. Desliga-te dos mídias, desliga-te desta informação e foca-te no que é necessário, que é estudar as empresas. Perceber quais são os negócios reais das empresas, quais são os produtos e os serviços que elas produzem que beneficiam a sociedade, para quem é que ela vende, Quanto é que vende? O que vende? Okay? Quais são as receitas? Estão a crescer? Estão a diminuir? Estão a manter-se iguais? Como é que estão os lucros? Como é que estão as margens? Como é que estão os rácios E por fim, como é que está também a avaliação da empresa? Vale a pena nós comprarmos? Ela está barata? Ela está cara? Ela está mais ou menos bem precificada? Como é que está? Tudo isto são informações que nós precisamos de nos focar, em vez de nos focarmos no, nas notícias que não têm rigorosamente impacto nenhum, ok? Era esta a mensagem que te queria deixar neste episódio. Desliga os mídia e concentra-te no que é importante, que é o investimento a longo prazo em ações absolutamente fantásticas. tá bom? Um forte abraço lucrativo para ti. Vemo-nos no próximo episódio. Tchau, tchau.